Não sei o que aconteceu comigo, não. não Agora eu quebrado. Eu sei o que aconteceu em vários lugares, foi muito bom. Foi bom demais. E onde foi que eu passei meu carnaval? Ai, Deus. Os lugares que você deve dizer. Eu passei pela entrada de Budubu. Fui para Guarapiranga, de Guarapiranga eu voltei e fui para Pico Alto. De Pico Alto eu fui para Cabanas da Serra, então Cabanas da Serra vocês são incríveis hein? Tá Galera, então quem for para Guarapiranga tem que ir em Cabanas da Serra, é incrível. Hein? Quem for para guardar mano, eu já tenho a vocês. Vão e acabou tá na nossa Serra, lá é muito top. Inclusive, ficam os takes que a gente gravou lá, que eu vou te dizer, hein. <música> lugar incrível pra cachoeira do perigo e então lá é bom demais lá é muito bom Cachoeira do Perigo. Na né? Cachoeira do Perigo, vou dizer a vocês, eu amei desde a primeira vez que eu fui lá. Eu fiquei apaixonado. Cachoeira é demais. O um espaço é legal. É incrível demais. Inclusive, ganhei uma furada no pé, que não dá pra não levantar, porque a câmera não tá fechada. Mas eu tô olhando pra lá aqui agora eu vou dizer, tá parecendo um pingou, pingou. Vocês entenderam? Entenderam vocês entenderam? E é isso aí, gente. Vamos logo direto pra Cachoeira do Perigo, porque eu tô querendo ver esse negócio existe também. Do jeito que vocês assistiram, eu não vi nada. Tô vendo aqui agora, não. Não é you know, I can't explain it In a way of work know that you'll understand and you see if you take my hand and I'll go out of my own way for you for you I'll go